Eu hoje vou imitar as fotos da Charlie no Milho, por isso, se vocês quiserem ver que fotos resultaram desse vídeo e que tipo de edição, eu leio a cada uma das fotos para ficar mais parecido com a edição dela. É só continuar a assistir e espero que gostem. coisa que eu precisei fazer foi ficar o mais parecida possível com a Charlie e ela não usa muita maquilhagem e a única coisa que eu fiz foi colocar muita máscara de pestanas porque ela de certeza que usa pestanas falsas. Em termos de maquilhagem só coloquei um bocadinho de blush aqui porque ela está sempre rosada nesta área e também intensifiquei as minhas chardas para ficar o mais parecido com ela possível. De resto a única coisa que eu fiz foi colocar verniz nas minhas unhas porque ela usa sempre as unhas super, super arranjadas, mas eu em 5 minutos estraguei-as todas eu não tenho mesmo jeito para nada. Mas em termos de maquilhagem e verniz, eu não fiz mais nada, é muito, muito simples, por isso vamos passar para a primeira foto. Para esta primeira foto que nós vamos precisar é de uma t-shirt tie-dye e eu comprei esta. Eu comprei esta t-shirt só para fazer este vídeo, por isso vocês estão a ver que esforço. Mas mesmo assim as cores não são assim muito parecidas com as t-shirt da Charlie, mas acho que serve. De resto o que nós vamos precisar é só de uns calções e eu não tenho calções brancos, por isso foram estes quinzentos e colocar o cabelo dentro de um boné e colocar aqui estes fiozinhos que a Charlie gosta de, de colocar no penteado dela. Para fazerem estes vocês têm que colocar o vosso cabelo a meio e retirar pequenas tiras deixá-las assim e do resto levar tudo lá para trás e colocar o boneco. Assim. Para estas fotos eu vou utilizar então o meu telemóvel com a câmera frontal porque ajuda imenso e como eu estou a usar a câmera frontal vou usar a função de gesto para tirar uma foto. Neste caso a pose é bastante engraçada, o que ela está a fazer é colocar a língua de fora, um olho fechado e fazer este gesto para a câmera, mais ou menos algo assim. E é tão simples quanto isso. Eu claro que não tenho o fundo da casa dela, a minha casa é muito diferente da dela, mas utilizei essa parte do quarto, que tem aqui alguma, algumas linhas, alguma estrutura e acho que é o mais parecido, mesmo não sendo, mas também não precisa ser exatamente igual acho eu, por isso eu vou-vos mostrar aqui a foto da Charlie à beira da minha foto e agora vou-vos mostrar exatamente a edição que eu fiz no VSCOcam para ter esta foto assim parecida com a da Charlie e é isso, vamos passar para a segunda foto. Para esta foto eu só precisei de usar uma sweatshirt preta e colocar o cabelo assim, risco ao meio sempre e um rabo de cavalo apertado aqui mais para baixo. E o mais difícil é evitar exatamente a mesma pose da Charlie, mas ela tem uma que está assim a fazer uma expressão com a boca. Vos mostrar aqui a foto da Charlie à beira da minha foto e agora vou-vos mostrar exatamente a edição que eu dei no SCO Cam para esta foto para ela ficar o mais parecido com a da Charlie, por isso vamos passar para a terceira foto à medida que eu fui começando a fazer estas fotos eu comecei a perceber-me que era bastante difícil de conseguir imitar a foto sem estar a ver a foto, por isso o que eu fiz foi utilizar o meu telemóvel para ver a foto da Charlie enquanto que eu filmava uh, com a minha Canon. Eu podia facilmente também tirar fotos, mas achei que seria muito mais fácil eu filmar o processo, ou seja, filmar-me a tentar chegar à foto e depois retirar um pequeno frame no computador e assim é muito mais fácil, é um processo muito mais fácil. Temos um bocadinho menos de qualidade, mas qualidade suficiente para ter uma boa foto, não é mesmo? Por isso achei que não podia mal nenhum. Eu gostei bastante do resultado e até foi mais fácil para mim retirar um frame de um vídeo porque eu eu acertei na pose algumas vezes, mas seria difícil, seria mais difícil eu acertar a tirar a foto do que acertar a fazer vídeo. Eu acho que a fazer vídeo a probabilidade de nós acertarmos na pose é bem maior, por isso achei que foi um bom truque que eu me lembrei no momento. Por isso, a edição que eu fiz para estas fotos foi esta e eu, como sempre, uso imenso o qualquer por isso eu só vos vou mostrar este tipo de edição no VescoCam que eu sei que vocês também gostam bastante e vamos passar para a próxima foto! <risos> como esta foto foi provavelmente a que móvel vou ter que tirar fotos com meu telemóvel e também tentar decorar a pose para esta foto eu vou precisar usar as minhas calças confortáveis cinzentas e uma t-shirt. Esta t-shirt não é de todo igual à da Charlie, mas eu não tenho uma t-shirt azul desta cor. Mas acho que iria ideia está cá, porque ela usa também imensas t-shirts com estes gráficos, por isso acho que não há problema nenhum. E vamos começar! Eu já fiz vários episódios desta série em que imito fotos de pessoas conhecidas e já fiz um episódio da Ariara Grande, que vocês gostaram muito. Mas eu vou deixar a lista de episódios que eu fiz lá embaixo para vocês verem e também no final deste vídeo, por isso espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês quiserem que eu imite outra pessoa, digam-me nos comentários quem. E é isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que vocês tenham gostado destas fotos e vemos no próximo vídeo.